Maravilha, então estamos aqui com o atacante Firmino Coruja, o Grêmio que se prepara para enfrentar o Hora neste sábado, 3 e meia da tarde. Coruja, como é que tá a preparação da equipe aí? Como foi essa semana? Preparação também aqui chegando em Campo Largo. Ah, nossa, a nossa preparação foi muito boa, né? Eu acho que comentamos entre nós ali uma semana que a gente estava bem focado. Eu acho que desde quando eu cheguei aqui foi a melhor semana nossa ali diante o grupo. E hoje a gente fez um preparativo aqui, um trotezinho para dar uma soltada. Então a gente está bem focado, sabe a dificuldade do jogo que vai ser amanhã. Então é levar um bom resultado para casa para nós resolver lá na nossa casa. O okay, é a principal di diferença para você é passar essa primeira fase e agora enfrentar a semifinal, mata-mata, né? Jogo aqui em Campo Largo e depois lá em Maringá. Cara, a gente sabe, a gente vem acompanhando outro grupo, a gente sabe a dificuldade que a gente vai, vai, vai encontrar dentro, dentro do campo, dentro dos jogos. Então é mata-mata, é, é jogo de, de detalhe. Então a gente tem que estar focado nos 90 minutos. Depois a gente tem mais 90 minutos dentro de casa. Então é dar o nosso melhor aqui para nós resolver lá na nossa casa. Torcida guerreira ansiosa por esse jogo, por esse acesso. O que você pode falar aí para nossa torcida alvinegra? É, quero falar para eles que vai ter muita dedicação. Nós né? vamos dar o nosso melhor aqui. E a gente espera que eles possam acompanhar nós lá com o pensamento positivo. Os que tiver aqui apoiar a gente até o até o final e estou convidando desde já para eles é, ir lá na nossa casa, ajudar a gente, conseguir esse tão sonhado acesso. E ter gol do Firmino? Se Deus quiser, amanhã vai ter gol meu, vai ter gol do Cristiano, ou do Rogério, quem seja. O importante é os três pontos, levar uma vitória para casa e nós resolver lá dentro de casa.